E aí, rapaziada, tudo bom? Aqui é o Felipe trazendo mais um vídeo de dicas para você. Se você ainda continua gozando rápido, fica até o final do vídeo, que esse vídeo vai te ajudar muito. Pois vou te passar uma receita caseira para a ejaculação precoce e para quem está gozando meio rápido demais, beleza? Mas lembrando, galera, que por mais que a receita e a dica que ele te passar funcione, ela não é a cura definitiva da ejaculação precoce. A cor definitiva que sempre recomendo aqui no canal é um guia que estarei deixando no primeiro link da descrição, que irá te dar o controle total da sua ejaculação. E eu tenho certeza que você não vai passar mais vergonha com a sua gata na hora H. Você irá durar mais de 10, 20, 30, 40 minutos na cama tranquilamente. Não importa se você está durando 2 minutos apenas na cama agora, tudo bem? Você não vai precisar usar camisinhas retardantes e nem fazer métodos mirabolantes para controlar a ejaculação precoce. Beleza? Então se você quiser aprender a controlar a sua ejaculação e gozar a hora que quiser, deixei o link na descrição para você saber como funciona, beleza? Pois a ejaculação precoce tem cura sim, tá bom? Eu mesmo me curei através do guia que estará no primeiro link da descrição. Bom, recado dado, bora para a dica de hoje. A principal causa da ejaculação precoce é a ansiedade. Embora a parte dos indivíduos consiga controlá-la durante o ato sexual, a grande maioria dos ejaculadores precoces é ansiosa. O problema é que quanto mais repetidas forem essas ejaculações, mais ansiosos eles ficam. Mais adrenalina produzem e mais rápido ejacula. Em alguns casos a ansiedade é tanta que até acabam desenvolvendo algum tipo de disfunção herética. Então nesse vídeo eu quero te ensinar uma receita de um suco muito potente Que vai te ajudar a controlar a ansiedade e consequentemente a sua ejaculação precoce Estou falando do famoso suco de maracujá Um excelente remédio caseiro para acabar com a ansiedade e o nervosismo É tomar diariamente o suco de maracujá Esse fruto parece atuar diretamente no cérebro, aumentando os níveis de GABA um importante neurotransmissor inibitório, responsável por regular a atividade do cérebro, diminuindo a ansiedade e até diminuindo a insônia. E a melhor forma de preparar esse suco é a seguinte. Anote os ingredientes. 100 ml de água, 100 ml de polpa de maracujá e mel a gosto. Para fazer esse suco é preciso bater o liquidificador, a polpa do maracujá, com as sementes por apenas 3 segundos. A seguir deve-se coar as sementes, juntar a água e o mel a gosto. Para que esse remédio caseiro para ansiedade surja efeito, é importante tomar esse suco regularmente, de preferência uns 30 minutinhos antes da relação sexual, tá bom? Gostou da dica? Agora eu tenho um desafio para você. Eu peço que você teste o suco de maracujá tomando um copo diariamente por duas semanas. E depois volte aqui nesse vídeo e deixe o seu comentário nos contando a sua experiência. Fechado? Eu tenho certeza que esse suco irá te ajudar a controlar a ansiedade na hora H. Tudo bem? Bom, o vídeo fica por aqui. Lembrando que se você quiser se curar de uma vez por todas da ejaculação precoce, deixei o link na descrição do guia. O tratamento online que irá te fazer gozar a hora que quiser. Mas preste muita atenção, a qualquer momento tirarei esse link do ar, pois trata-se de um método secreto de como curar ejaculação precoce naturalmente na sua própria casa. Então clique lá enquanto você tem tempo, tudo bem? O vídeo fica por aqui, um abraço e te vejo no próximo vídeo. Até mais!